FREEDOM RECORDS Sou fato Rap de fato E seu impacto Da FREEDOM RECORDS Free, FREEDOM Hat Eu sou bem mais que um pesadelo Sua inocência revestida em prantos Sou a indecência e decadência que impulsiona os manos. Sou notícia nos jornais que, com passar dos anos, vai morrendo e renascendo a cada dia. Mano, eu estou bem firme nesta luta. Podem mandar-me contra que a mim já não resulta. Eu criei a liberdade realizando cada sonho meu. Assim me sinto vivo e não me lembro de eu tanto queria estar enterrado por meus sonhos do internado Nesse como um filho indesejado, é o que muitos têm falado Querem porme num telhado para um dia ser julgado Mas eu não sou tão inocente como muitos têm pensado Sou transtorno em causas brutas, esquinas em que curvas Passei por água turva e sem receber nenhuma ajuda Portanto não duvide se eu dizer que sou magia Pois antes dessa merda, todo mundo bom Mixtape futuro do rap, Mixtape, futuro do rap. Legal. Legal. Eu, gritei, Eu gritei contra quem queria calar minha boca Comi os reinas e bebi o sangue da vitória Me tornei muito cedo um MC Com vontade de escrever aquilo que vivi Abrir sim retratos dessa vida Que tem portas para entrada e nunca para saída satisfeito com o modo de pensar das pessoas que não ouvem e querem criticar Insatisfeito com o modo de pensar Das pessoas que olhem sem antes plantar Insatisfeito, insatisfeito com o modo de pensar De alguns MCs estentes e sem modo de pensar Eu, tão insatisfeito com a amizade sem respeito Penso que falo, falo o que penso, não guardo no peito A ira do amor de um coração desfeito Por ter sido preso, apenas por ser só suspeito A vida me ensinou a calar e ouvir e pensar Os problemas me ensinaram a falar, ensinar e cantar Espiritualidade nas letras Evolução, ajudei muitos MCs. Evolui, segura a minha mão. Junto na mesma batalha e papel é a minha história. Não aceito o teu pedido, pois.